Nós temos ouvido cada vez mais, parece até que a palavra se tornou um pouco comum, nós temos ouvido muito falar de assédios. Né? A imprensa tem todo dia um ou outro caso de assédio, pessoas famosas, inclusive, sendo processadas, é, mulheres e homens também denunciando. Então é um assunto importante. É, eu, às vezes, tenho até uma certa dúvida se o assunto veio à tona agora ou se a mídia, a, a, a, toda a pauta jornalística, sei lá, as denúncias estão mais evidentes. Mas conversaremos sobre isso hoje, sobre assédio sexual e assédio moral. Para isso, nós estamos aqui com o doutor Dinarte Bittencourt. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. É? Ótimo. O doutor vai nos esclarecer as diferenças, o que é uma coisa, o que é outra e como se comportar juridicamente diante delas. Doutor, a primeira coisa que eu gostaria... Nós sabemos que você é especializado em uh, direito empresarial e nós sabemos dos problemas que a gente escuta. Eu nunca convivi com nenhum, mas escuto muito falar que dentro das empresas o, acontece muitas vezes, né? E hoje as pessoas estão denunciando. Então, assim, primeira coisa que eu gostaria de, de entender é assim, o que, que é assédio? Uma definição de assédio. Olha, em primeiro lugar eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a atenção, né, dos é. aqueles que estão nos ouvindo. Ótimo. A gente tem Muito percebido bem. que é, o nosso canal tá né, tem tido está crescendo. Uma atenção boa, Obrigada. E agradecemos bastante e esperamos continuar levando conteúdo, né. Perfeito. Então, é, dentro do o que a gente observa, né, hum. no relacionamento com as empresas, é que a primeira coisa, segundo a, a, a Cato que é uma das maiores empresas de, de RH do sim, país, sim, né? ótimo, é, uhum. existem vários aspectos para que é, o ambiente dentro de uma empresa flua bem, certo. mas o principal é o respeito entre os colegas de trabalho. Perfeitamente. Tá? Então é, quando nós falamos em respeito dos colegas de trabalho em relação ao seu próximo, nós poderíamos citar aqui várias dicas para ter um bom comportamento, né? um bom relacionamento dentro do trabalho. Sei. O que, que você diria assim, de importante? Algumas, alguns pontos. É, é, é, podemos destacar, né? uhum, é, tendo em uhum. vista o foco aí, uhum, agora uhum. nós podemos citar alguns novos por causa da, da mídia, né? tivemos certo. aí notícias de Casa Bahia, Caixa Econômica a, a, Nossa, é e verdade. outras empresas, envolvendo ou assédio moral uhum. ou assédio sexual certo, né? certo então o que é qual é a diferença entre uma coisa entre e uma outra, coisa e outra né o assédio moral é aquele comportamento digamos assim que eu costumo dizer que é igual aquela pessoa que fica presa uhum, tá, uhum. num cubículo uhum. e uma gotinha caindo na cabeça dela aquela uma primeira gota não faz diferença Entendi. mas a hora que ela passa o dia inteiro ali ela recebendo aquele, aquele abuso, digamos assim, chega uma hora que o psicológico dela está estraçalhado. Uhum. Então, é aquele chefe, por exemplo, que coloca um gerente é, sentado numa mesa sem nada, sem telefone, sem nada, e ele vai ficar sentado naquela mesa sem fazer nada. Observando o resto? Observando o resto. Credo. Isso é um assédio moral. Sim, não né? sabia uma sede moral. Oh, uma... Possível de, de Possível de indenização, inclusive. É, porque olha, a pessoa, pessoa se qualifica, a pessoa, qualifica, a pessoa aham, né, que ela quer trabalhar, ela sim. vem para a empresa para trabalhar. Sim. sim. Aí o, o proprietário ou superior hierárquico daquela pessoa, aham. para que ela até forçando que ela peça uma demissão, então escanteia ah. essa pessoa, deixa ela lá sem função e ela ao ao olhar do restante ela fica constrangida, porque ela está lá sem fazer nada o dia inteiro, um dia, dois, uma Nossa. semana, um mês. Deve ser horrível. Né? Então, isso configura assédio moral. Sim. Né? Sim. Por exemplo, uma bronca. Né? O superior hierárquico, proprietário da empresa, dá uma bronca nos, no, no, no, no, no, no empregado. Nem sempre uma bronca configura assédio moral. Imagina. Porque, às Aham. vezes, uma bronca, olha... Faz isso, faz aquilo, poxa, pedir para você fazer aquilo tal. Quando uma bronca não tem o objetivo de constranger uh -huh. o outro, tudo uh -huh. bem. Uh -huh. Agora, tudo tem um limite. Entendo. Quando o superior herói costuma dar essa bronca na frente de, todos, de todas as pessoas, com palavras desagradáveis, uh -huh. a coisa já passa do limite. Sei. Né? Uh -huh. Então, tem situações que configura a sede moral. Né? Uhum. Aquele abuso, aquela é expor às vezes problemas pessoais da pessoa em sim. público, no meio de outras pessoas, sim. Sim. ou colocar um, algo pessoal naquela que... rádio corredor que tem as empresas. Nossa, né? Sim, é? É imagino, imagino. Pessoal, claro. Né? Agora Existem certas situações que não configuram. É importante a gente saber. Né? É, que não eu acho configura... muito importante não haver exagero de nenhuma parte. Exatamente. Né? Uhum. Ter o equilíbrio ali. Né? Uhum. Por exemplo, é, digamos que a empresa uh, tem lá um setor de vendas Sim. e tem lá um, um ranking. Sim. Né? Sim. Do melhor vendedor, o segundo, terceiro, terceiro. Né? Uhum. E aí eu coloco lá esse ranking e tem lá o que te, ficou em último lugar. Uhum. Né? É, é, é, divulgar um mau desempenho configurado assédio moral? Não. Não, eu Desde que, que não. foi feito uma meta, né? Uhum. Porque é uma coisa normal. Sim. Você alguém, tem... alguém vai sair melhor e alguém poderá sair pior. Você claro, tem que claro. estimular a concorrência dentro da empresa. Claro, né? claro. Agora foi um caso que veio à tona nas mídias, né? Uhum. Ah, um desses bancos, né? É, numa, numa reunião pública chamou lá é, funcionários de direção. E fez eles fazerem flexões na frente Nossa. da Câmara. <risos> que que Mas isso é completamente que, absurdo, Quem né? que gostaria de ser submetido a uma situação Não, dessa? Ninguém. ninguém. Então... Nós poderíamos citar aqui várias situações que configuram Sim. um assédio moral. Uhum, né? uhum. E, e isso compromete o, o bom relacionamento dentro da empresa. Uhum. Mas além do assédio moral, nós podemos falar também do assédio sexual. Que é, é, que é pior. Eu queria entender ainda. bem, porque o moral é fácil de identificar. O, o, o, o sexual. É, vamos entender direitinho. Vamos entender. Eu, eu até trouxe aqui algumas, algumas, algumas é, situações. Opções, né? Sim. Que, que eu queria colocar né? para, para que uhum, tá esclarecer bem. Uhum. Por exemplo, aquelas indiretas, né? é, palavras picantes. É, veja: nós, dentro de um ambiente de trabalho, ou qualquer ambiente, nós, nós precisamos ter muito cuidado com a liberdade que nós damos a outras pessoas sim. e a liberdade que nós recebemos. Mas só que tem pessoas que extrapolam esse limite. Tem que haver um equilíbrio é. entre as partes, imagina. Então, será que você uhum. deu liberdade para alguém... Tá com piadas, com palavras picantes para você, pois é, né? Pois será é. que será que alguém não está extrapolando aquele limite sim, que você deu, aquela sim, liberdade, né? Sim, sim. Então, carícias forçadas, né? Às sim. vezes até utilização de força física, né? Uh -huh. E interessante, Maria, que o Código Penal lá no artigo 286 sim. é configura como um crime constranger alguém com o intuito de, vantar, de obter vantagem ou favorecimento sexual, Prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico Ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função Sim. Então é crime Imagino é Quer certo. dizer, a pessoa seria o, o, o superior Insinuar, propondo alguma coisa Para resolver um problema de trabalho interno Exatamente. nossa De repente, horrível. olha, eu te, eu te dou uma promoção Te dou um aumento salarial Sim. Se você fizer tal coisa Um Sim. favor, entre aspas, sexual então, Entendi. Nossa, é, horrível, horrível. Um sexual. Infelizmente, nós deveríamos estar vendo um declínio desse tipo de coisa, mas nós estamos vendo o contrário. É. É, na verdade, quando eu disse que tinha uma dúvida, eu tenho mesmo uma dúvida assim, se isso está ocorrendo mais ou se sempre ocorreu e as pessoas não denunciavam por medo, por insegurança. Olha, isso, isso sempre ocorreu. Sempre né? ocorreu, sempre, né? Eu imagino ocorreu, que sim. Né? E disse-se que a história diz né, que inclusive o assédio sexual, o assédio moral, era hum. uma estratégia de guerra. Né? Uhum. Superiores, na hora que invadiam um outro país, um, outros soldados, ah, faziam eu, eu, isso. Alguns filmes que a gente vê são horríveis. Né, as pessoas. Uhum. Isso infelizmente vem passando. Historicamente, Historicamente tem se repetido, repetido, tem se repetido. É verdade. Só que é. hoje a mídia realmente está tá tá, tá atenta, está né? cobrindo, é mas uh, infelizmente a gente está vendo assim um aumento. Uhum. Onde deveria aquela, questão, aquela conduta machista uhum. aquela, aquele, aquela questão de, de abuso né? Mas essa... eu, eu, eu tenho uma dúvida Acontece mais com mulheres e com homens também? Acontece também, com, também. Com, com, com os dois gêneros né? uhum. Porque hoje em dia as mulheres estão ascendendo também a cargos de liderança sim, né? sim, E sim. tem um ditado que diz o seguinte Que se você quiser conhecer alguém Dê poder a esse alguém né? Eu não então tenho quando a pessoa disso. tem pessoas que às vezes não lidam bem com o poder, é, né? tem gente que não... tendo poder na mão acabam exagerando a gente relação... diz assim o poder lhe subiu a cabeça sobe Exato. é um perigo né é. É um perigo. então hum. os dois gêneros homens Sim. e mulheres sofrem assédio moral e assédio sexual hum. mas predominantemente são as, são as mulheres que sofrem mais Só me diz uma coisa quando que a pessoa, por exemplo, a pessoa tenta é, estabelecer a relação, percebeu? Ela pode chegar e conversar uma primeira vez. Olha, tá vendo mal-entendimento, não é bem isso que vai acontecer e tal. Ela pode fazer, tentar isso ou ela já deve? O que que você aconselha? Ela já deve denunciar? Olha, é... até para o bom relacionamento sim, interno. Sim. Hum. É, é, tanto no assédio moral quanto no assédio sexual, hum, hum, hum, hum. quanto mais clara e rápida for uma, uma reação negativa, melhor. Melhor, é claro perfeito. Que nós, nós, nós vamos não fazer de conta que não viu isso, aquilo, que não percebeu, né? entendo. Então, por exemplo, se alguém está sofrendo um assédio sexual, Aham. dependendo da conduta, o assediador pode interpretar que aquele comportamento está sendo de aceito. Fato, de fato. Então, ele tem que ser já refutado imediatamente. Certo. Então, o segundo passo para que a pessoa que está sofrendo assédio, né, ela reaja de maneira adequada, é se reportar ao departamento pessoal ou RH para que o RH tome as providências e investigue o fato. Perfeito. Tá? Perfeito. Nos diz uma coisa, doutor. Quais são as consequências práticas com esse assediador? Então, o assediador, tanto assédio moral ou sexual, ele Sim. pode, primeiro, é, ser demitido por justa causa. Perfeito. Né? Ele pode sofrer uma ação de indenização por danos morais. Uhum, né? uhum. E ele pode estar sujeito a responder na esfera penal pelo crime de assédio sexual, como vimos isso é crime, né? Tá certo. Então, todos nós devemos dizer não ao assédio moral e ao assédio sexual. Perfeito. E tentar é, estabelecer dentro das corporações, empresas, seja o que for, tentar estabelecer um bom relacionamento, é, bom, bom para todo mundo. O que é bom tem que ser bom para todas as Exatamente. partes, né? Essa é a base de tudo, né? Perfeito. Olha... Se gostaram desse conteúdo, nós estamos encerrando a entrevista. Deem um like aqui embaixo, nos acompanhem no canal Vídeo Revista Bem-Estar, se inscreva lá. Acompanhe a gente com todas as entrevistas, tá? Doutor, muito obrigado pela atenção, eu que agradeço, pelo esclarecimento. Eu agradeço mais uma vez o pessoal que nos acompanha também. Perfeito. Tá? Até então.